Meus amigos, já faz um bom tempo, eu não sei se vocês se lembram que nós trouxemos aqui no canal alguns finais do Mortal Kombat 4 totalmente refeitos aí na Unreal Engine 4 e outros também, se eu não me engano, na Unreal Engine 5, criados aí pelo Darko Subotin, canal que nós apresentamos aqui no meio para vocês também. E por que que eu tô perguntando se vocês se lembram disso? Porque o nosso querido Darko Subotin mais uma vez Recriou um dos finais do Mortal Kombat Gold dessa vez, da nossa querida Milena com a Kitana, adicionando algumas coisas a mais e até modificando um pouquinho o final original ali do jogo que a gente tanto conhece. Então, saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre e bora conferir juntos aqui esse final refeito na Real Engine 5 e os finais originais também que eu vou trazer pra vocês para fazermos um comparativos juntos. Então já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acessem o nosso site camelô.net, poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análise de jogos. E se você puder, se torne membro aí do canal também para poder ter acesso a recompensas exclusivas. Se você não puder, não tem problema. Deixa aquele likezão maroto aí, assista esse vídeo até o final e deixa um comentário acerca do tema proposto do vídeo aqui que já ajuda demais, beleza, meus amigos? Então vamos lá, galera. Deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a ver. Estes finais do Mortal Kombat 4, inicialmente eu vou tocar aqui para vocês os finais originais de Milena e Kitana no Mortal Kombat Gold quando foi lançado lá atrás. E aí depois disso eu vou mostrar para vocês o que o Darko Subotin, que inclusive o canal está aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem depois os outros trabalhos que ele fez aí na Unreal do Mortal Kombat 4 para gente poder ver essas modificações que ele fez e tudo mais, beleza pessoal? Então bora lá sem mais delongas conferir os dois finais Originais de Milena e Kitana. Que saudade, mano. Kitana. Disso. Eu quero seu status. Eu quero ser a princesa de Edenia. Princesa de Edenia. É, o é o meu direito. Você não você tem não direito. Você não é minha irmã. Você nasceu da feitiçaria de e por certo, conta de Shao Kahn. Que não. direito você tem do trono de Edenia? Não! Não, não! Você é má e não tem lugar nesse mundo. Você, é okay. certo, você tá certo, Kitana. Mas se eu não tenho direito a esse reino, nem mesmo você. É beleza. Caramba, que socão em câmera lenta, doida hein? Você vai morrer, irmã. E eu vou pegar esse reino para mim. Never. never! Famoso Never! Que buraco estratégico ali, poder apertar o botãozinho. Beleza, meus amigos. Esse foi o final da Kitana, tá? No Mortal Kombat Gold. Agora nós vamos conferir o final da Milena antes da gente partir pro que foi refeito lá pelo Darko Subotin. Bora lá! Agora é o final da Milena. Ih, é a mesma Eu coisa. De o final que deve ser. É o fechamento, né? Deve você ser diferente do outro. Você não é minha irmã. Que diálogo, hein? Você <risos> da sorceria de shang para Shao Kahn. Qual direito você tem para o trono de Não. you are evil and have no place in this world you are right, kitana é que vai fechar no right realm, nossa que câmera lenta maravilhosa hein quando ela dá o um soquinho uhum. Uh! Dessa vez não teve buraquinho pra vacaiar, mano. O final é basicamente a mesma coisa, só muda de fato o fechamento, como acontece em outros finais do Mortal Kombat 4 ali, do Jax, do Jerry da Sonya e tudo mais. Eu acho que tem outros também que o final muda, se eu não me engano. O da Tânia com o Liu Kang, uma coisa assim. Mas agora, meus amigos, bora dar aquela conferida ali no final da Milênia da Kitana, refeita aí pelo nosso querido Darko Subotin. Novamente lembrando, pessoal, o canal dele tá aqui embaixo no comentário fixado. Acessem lá para poder dar uma força pro cara e confiram também os outros vídeos que ele recriou do Mortal Kombat 4 na Unreal, beleza? Bora lá conferir. Então, um grauzinho aqui no volume. Nossa, olha a diferença, irmão. Kitana Eu quero seu status Caraca, velho Tá bem feito, hein ser... Que foda que ficou o detalhe da personagem Bora conferir tudo, depois a gente vai revendo aqui Nos pequenos detalhes e tudo mais, vamos lá É meu direito Você não tem direito Você não é minha irmã Você foi nascido de Sorceria de Shang Tsung Para for Shao Tan What right do you have to the throne, Não! No. no. You are evil and have no place in this world. You are right, But if I have no right to this Diferente, né? Ela caía no trono nossa senhora. Bem, a boquinha continua e os dentes estão por cima. Olhou? Ah, Oh! Caraca, mano, ele mesclou os dois finais em um só, perceberam? Tipo, a gente pegou aqui o final onde a Milena usa o seu Sai e taca a Kitana lá no buraco. Na verdade, ele modificou, né? Porque ela cai no trono dela depois do soco da Milena, Milena taca o seu poderzinho lá do Sai e ela cai do castelo pra fora. Aqui não, ela cai no mesmo buraco que a Milena cai, só que aí ele recriou os dois finais em um só, como eu disse, fazendo a Kitana voltar, utilizando esse teleporte dando um tapa na cara da Milena pra ela poder cair nos espetos. Ficou muito muito bem feito cara, eu gostei do que ele fez aqui, dessa recriação entendeu, ele utilizou os mesmos diálogos obviamente, mas ele adicionou coisas a mais né, pra poder dar aquela incrementada no negócio, poder ficar mais interessante por assim dizer, mas caramba, vou falar com vocês hein, essa boca aqui da Milena com a boquinha dela normal no fundo E os dentão aqui pro lado de fora Cobrindo a boca normal dela aqui Ficou grotesco, hein, velho? Né? Me, me deu uma certa gastura quando eu vi Embora eu prefira a boca da Milena, né? Só cheia de dentes Sem boquinha nem nada disso Acredito que ele possa ter feito dessa maneira Talvez pra poder fazer uma referência ao Mortal Kombat X Mas, cara, ficou muito bem feito o modelo dos personagens Eu até voltei nessa cena Onde nós temos a Kitana parada aqui Olhando a paisagem Olha só essas montanhas Essa parte de fora do castelo que não tem no original, né? o modelo da personagem aqui também ficou super bem feito no né? Real Engine, pra um cara só ter feito isso, mano, tá muito bem feito, tá muito da hora mesmo saca? E tem os outros finais também né? eu acredito que essa cena aqui vai agradar muita gente que é fã de Milena, acredito eu <risos> mas os outros finais que ele recriou também estão no canal do Darko Subotin por isso que eu tô incentivando vocês a entrarem lá e dar uma conferida, também ficaram muito legais, cara, olha só esse modelo da Milena, que muito foda então assim, Darko Subotin tá de parabéns Parabéns, meus amigos, e, obviamente, agora eu quero saber de você aí, Querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam dessa recriação do final da Milena e da Kitano pelo Darko Subotin na Unreal Engine 5? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. Não se esqueçam de acessar o canal do cara que está aqui no comentário fixado poder conferir as outras recriações que ele fez na Unreal. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais.